Internet, esses projetos, esses negócios online minimalistas são uma forma da gente fomentar, capitalizar isso e não precisa ser difícil, não precisa ser doloroso, não precisa ser aprisionante, né? A gente está trabalhando aqui para ter mais liberdade, né? então sempre lembrar disso, lembrar dos nossos valores, lembrar do porquê da gente está fazendo isso, do por quem a gente está fazendo isso também é importante nos momentos de, de, de dúvida, de obstáculo, de. É, vão ter, né, sem dúvida nenhuma. A gente sempre vai ter muito obstáculo pela frente, mas quanto mais é, clareza do porquê da gente estar tá fazendo o que a gente faz, mais força a gente vai ter e firmeza para seguir em frente nesses momentos aí de dúvida, tá? Então,